Olá, paz e bem. Nesse dia 16 de março, nossa província celebra o dom da vida do Frei Nelson e Jungs. E em nome de toda a província, gostaria de desejar ao Frei Nelson nesse dia muita saúde, muita paz e muita perseverança. Frei Nelson, nós nos alegramos com a tua vida e também agradecemos a Deus pela tua opção preferencial pelos pobres, pelo teu testemunho de vida. E pedimos que Deus te abençoe cada vez mais na missão. Fraterno?